Fala pessoal, tudo bom com vocês aí? Espero que sim. Bom, o meu nome é Dardes, eu tenho 26 anos e eu sei que você tem todo o direito de saber a verdade se esse tal chá 17 ervas realmente funciona, né? Bem, eu decidi gravar esse vídeo aqui rápido, sem aparecer mesmo. Sou tímido em aparecer em vídeo. Mas eu vim falar aqui para vocês as mentiras que correm solta é, desse tal chá 17 ervas. Será que ele realmente é... É, funciona mesmo. Tem gente por aí que pesquisa muito, né? Que quer emagrecer, né? Como foi meu, meu caso. E quem já teve bebê também sabe disso: o quanto é difícil recuperar aquelas medidas, né? Aquela barriguinha sarada ali. E ainda falta muito tempo para começar a emagrecer porque tem a casa para cuidar, né? Tem os filhos, outras coisas. Tem mulher que nem percebe que está engordando, do mal ela percebe, já está com aquela barriga caída ali, né? Aí tenta achar alguma forma para emagrecer rápido, coisa que não é possível. E a verdade é essa. É engraçado que tem gente por aí que faz chá de alguma coisa, né? Chá de planta, faz remédio bem maluco, ruim pra caramba, só para emagrecer. Eu já vi gente por aí que fala, né? Que... É possível emagrecer sem dietas ou sem precisar ir para academia? Eu sei que você não acredita, porque eu também pensava assim, eu acreditava nisso. É, eu não acreditava que era possível emagrecer sem já eu ficar várias horas ali na academia. Eu também pensava assim, mas só que eu descobri a eficácia do chá 17 ervas. E eu pude mudar mu muito a minha opinião quando eu conheci o chá, né? Mano, eu chorei de, de tanta felicidade por um chazinho desse tão simples, fazer tantas mudanças no corpo. Até hoje eu não acredito. Bom, eu conheci esse chá, né? Através de uma prima minha, que mora em Fortaleza. Aí a gente tava conversando sobre as coisas da vida, né? Aí ela tinha falado que uns 5 meses atrás ela tava muito gorda. Aí queria emagrecer, né? Só para arranjar um namorado eu nem sei como foi mas ela descobriu esse tal chá 17 ervas aí começou a usar ele. depois de uns cinco meses ela disse que tinha perdido mais de 27 quilos ela tinha 88 quilos parece aí ela perdeu uma porrada de peso em apenas cinco meses por aí ela me falou desse chá né aí eu falei que eu precisava emagrecer também eu queria perder 18 quilos minha meta era essa porque eu pesava 92 né, pesava pra caramba. Aí ela me indicou o site, né, desse chá aí. Eu entrei lá, achei muito caro. Bom o um chá, um chazinho, em de quase três mil. Contra meu Mas aí eu pensei: se isso realmente funciona, vale a pena mesmo. A minha prima tinha perdido 27 quilos, né, em só em cinco meses. Aí eu decidi comprar, né. Eu parcelei o, no cartão o chá em 10 vezes. Eu comecei a tomar o chá todo santo dia, né? E meu, minha experiência foi fantástica. Hoje faz três meses e uma semana. E eu perdi o inacreditável 21 quilos. Cara, até hoje eu não acredito que ainda. Que ainda tem uns parente meu. Acho que eu fiz cirurgia para emagrecer, né? Tão rápido assim. Mas na verdade foi um chazinho simples Na verdade ele tem 17 ervas São 17 ervas fantásticas Que elas agem no organismo, né? Nutre e regula as funções importantes do corpo E isso queima gordura Eu não sei como, não sei como Mas o chá é muito poderoso mesmo Eu falo dele pra todo mundo hoje, né? Que quer emagrecer também rápido e fácil Fácil não, porque demora um pouco mas sem sair de casa, isso que é o melhor O bom desse chá é que ele acaba com aquela fome constante né, que a gente sente E comer menos é a maneira certa de emagrecer, não é verdade? Fazendo tudo que está escrito, no, lá, no, no, no escrito lá na bula do, desse chá Você vai conseguir resultados bem parecidos com o meu também Até é melhor se duvidar Existem existe outras vantagens também de usar o, esse chá emagrecedor aí, que é acelerar o metabolismo, né? Ele diminui também aquele inchaço na barriga, acaba nas primeiras semanas de tratamento. E reduz os famosos pneuzinhos também, né? O chá também melhora na qualidade do sono, reduz a ansiedade. Ele tem, ele tem uns, uns ingredientes naturais também que melhoram a pele, deixa ela mais linda, mais delicada. Bom pessoal, eu sei que você vai melhorar a sua saúde completa aí se você tomar o chá 17 ervas quatro vezes por dia, né? Por pelo menos uns 3 meses aí, uns 3 meses. É, pelo que eu sei, a fórmula tão poderosa e simples do chá 17 ervas, que faz tanto sucesso, né? Assim, emagrece. Ele é, ele é um concentrado de plantas e ervas, que, ervas em rasuras e talas em pó. É com extrema qualidade, né? É, e foi selecionado pelos melhores fisioterapeutas do Brasil. E como é, é natural, você pode tomar que não vai ter efeitos colaterais, nada de dor de cabeça ou ânsias de vômito. É só você fazer o chazinho e aproveitar os benefícios, a mudança que vai fazer na sua vida aí. Como um bom consumidor, eu pesquisei os preços, né? Os lugares para comprar o, o chá. Aí eu comprovei que não é vendido em farmácia, em sites como Mercado Livre. Essas imitações aí que o pessoal faz do chá, né? Por isso que eu falo pra vocês que tem gente aí que fala muitas mentiras a respeito do chá. Não sei como o povo faz, mas eles falsificam, sei lá, e vende copies. E nem é o verdadeiro chá também. Dá, dá pra saber só porque vende com um preço bem baixinho. Tudo que é barato demais não vale a pena. É dinheiro perdido, né? Então como o seu amigo que usou o chá por mais de 3 meses Eu falo com toda certeza Que, claro, ele não é barato, mas funciona sim E eu sou a prova disso Hoje hoje eu estou muito feliz pelo meu corpo, né? Eu sei que toda mulher também sonha com um corpo maravilhoso, sarado, não é verdade? Pois minha amiga, meu, meu caro amigo É use sem medo o chá 17 ervas também será bom se você morasse perto de mim aqui que você ia ver toda a minha minha transformação ao longo dos três meses eu consegui perder mais de 21 quilos é... se você quiser fazer o seu pedido também do chá eu te indico você entrar lá no site oficial do chá 17 ervas foi onde que eu comprei e eu vou deixar aqui no link da descrição beleza só para você só para você entrar lá e se você quiser falar comigo pessoalmente também, eu vou deixar o meu WhatsApp também, beleza? Aí para você tirar algumas dúvidas. E se você realmente é, fizer o seu pedido do chá 17 ervas o processo de compra é bem rápida lá, toda a garantia e entrega do produto está lá no, no site lá. Você vai lá, ver os vídeos de depoimento lá as pessoas que mudaram de vida também, beleza? É assim que você fizer o seu pedido do chá, a contagem para entrega do produto começa. A encomenda seguirá pelos correios, tá? E o tempo médio é de alguns dias úteis. É, depende de onde você mora também. Não esquece que dentro do site é tudo blindado lá, você tem toda a segurança que precisa. Bom pessoal, o que eu tinha para falar para vocês a respeito do chá 17 ervas era isso. Esse foi o meu depoimento. É, cara, não tem preço no mundo que pague a transformação que o chá fez na minha vida, ó Nunca conheci, conheci algo assim é, se você quiser, mais detalhes também do chá, é só você entrar aí no site do chá, tá? No chá 17 erros, beleza? É, pessoal, é isso aí Essa é a minha história é, espero que o próximo seja você a mudar de vida também, beleza? Eu fiz esse vídeo aqui, eu pensei que ia ficar menor, mas ficou grande pra caramba. Mas o chá vale a pena assim, é só você é, confiar nele que ele vai mudar seu corpo também. Beleza? Falou!